Então as luzes, o colorido, essa beleza, está indicando que vai acontecer algo maravilhoso. E tudo indica que é o Natal, mais o Natal. O Natal que é troca de presentes, encontro de familiares, é uma festa, porque é o nascimento de uma criança. A estrela indica o brilho dessa criança. E o Natal também significa a espiritualidade do nosso ser interior. Natal é muito mais do que troca de presentes, é o um mergulho da nossa alma, é uma conexão da nossa essência espiritual. Eu diria que é mais uma aproximação, mais uma intimidade do meu relacionamento com a criança que vai nascer, uma criança que tem dentro de nós. Para você, que me acompanhou durante 2022, nas lives, nos nossos encontros, nas nossas redes sociais. Você que está conectado comigo e você que está me vendo nesse momento também. o um Natal de renascimento, o um Natal de mergulho dentro da sua alma, o um Natal de festa, uma Natal, um Natal de proximidade com, esse, com essa criança interior. Um Feliz Natal para você, 2023 de prosperidade, de felicidade, estamos juntos. Feliz Natal! e 2023 de sucesso total. Um grande abraço e até!